A Tami eu conheci há uns 13 anos atrás, mais ou menos. Ela é prima de um amigo meu, e ele sempre falava, ah, amiga minha, salto Fluminense, ele fez saltos também. Aí ele ficava falando, ah, pô, vamos conhecer ela. Eu conheci, a gente saiu junto. E há uns 13 anos que eu falei, a gente sai junto e tá sempre junto. Sim, a gente torcia bastante por ela, assim, pra ela conseguir essa vaga, se tornar a Teta Olímpica. Então, agora que ela conseguiu, quando ela conseguiu, ela ligou pra gente, mandou mensagem, falou Pessoal, eu consegui, eu tô nas Olimpíadas, foi uma emoção muito grande, tava torcendo, a gente assistiu todo mundo junto também, a mesma reunião que a gente fez, a gente fez, assistiu todo mundo junto, tava torcendo por ela. A vibração no Maria Elenco é grande porque você tá vendo no momento, é bem ao vivo. Já na televisão, você consegue ver um replay, se você vê um detalhe. A cabeça dela deve estar a mil, assim. ela deve estar bem nervosa, porque ela sempre foi assim, ela sempre, quando chega a competição, ela é bem compenetrada, mas ela fica nessa ansiedade de mandar mensagem, pessoal, vamos lá, tá chegando a hora, tá, tá quase no momento, sabe? Ela sempre passa essa expectativa legal pra gente. Hoje é a final, né? Então a gente tá esperando que ela consiga um pódio, um ouro, quem dera, sabe? A torcida grande. Estamos chegando no Maria Lenkio, Maria lente e aqui estamos a mãe da Juliana e o pai da Juliana. A Juliana vem dar uma olhada na gente aqui, antes da prova, com os amiguinhos lá do prédio dela. A gente tá aqui reunido para assistir a final do trampolim de 3 metros e torcer pela Tami, galera. Ah, eu morro de orgulho assim. O pessoal até fala, para de falar nela. Não, mas ela vai competir, eu preciso falar dela, eu preciso que vocês torçam por ela. Pô, liga a televisão lá domingo para torcer por ela também. É uma emoção muito grande. Aqui tô vendo aqui. O que aconteceu aquela hora que elas foram falar com o juiz? Chegou a ver é nem, nem na televisão aqui. O que a gente viu foi que elas conversaram ali atrás com o juiz alguma coisa, mas não, não, não deu pra Entendi, Mas tava tendo barulho aí, tava tendo muito barulho, muita, muita zona. Eles Alegaram que teve. Um barulho no meio do salto que atrapalhou elas.